Não se mexa. É para dizer fúria aqui, não ira. Pecados requerem exposição para serem absolvidos. Se escondermos nossos pecados, escondemos quem somos. Você não vai mais se esconder. Seu verdadeiro eu será derramado Neste chão, à vista de todos. Perfeito. Se Maomé não vai até a montanha, a montanha vai a Maomé. Vamos começar! Eu trouxe um Desculpa. outro amigo para sua expiação. Nossos devotos. Estamos aqui reunidos para testemunhar. Seu filho da ah! Vamos tentar isso de novo. Nossos devotos estamos reunidos aqui para testemunhar. Nossos devotos estamos aqui para testemunhar. Aqueles dispostos a espiar <risos> seus pecados. Aqueles dispostos a espiarem seus pecados. Você, Nick Wright, vai pôr sua mão sobre a palavra de Deus. Você, Nick Wright. Oh, Caralho! Não. Eu nunca vou me render a esse psicopata. E aí está. A avareza, Sempre pensando em si mesmo. <risos> sua mão sobre a palavra de Joseph? Você, a gente, colocará sua mão sobre a palavra de Joseph? Renunciando aos seus pecados e às suas transgressões? Renunciando aos seus pecados e admitindo suas transgressões? Diga sim. É só uma palavra. E se o Joseph estiver certo? Você já parou para pensar nisso tudo. Todo mundo acha que ele é louco, mas não é. Olha ao seu redor. Este mundo está no limite dá para sentir em seus ossos. Veja as manchetes veja quem está no comando. Você quer essa chave? Você acha que está salvando pessoas, mas elas já estão salvas. Nós tínhamos um plano. Você não compreende. Não acredita. Não se importa! Que Deus! Tenha piedade da sua alma. você voltar. Tem alguma coisa, alguma coisa acontecendo. Todos os, todos os internets começaram a correr do nada, começaram a fechar as portas, trancando a gente aqui. Eu, eu pensei que ia ficar presa aqui para sempre. Filho da puta! Ele descia aqui e simplesmente ficava ali parado, só olhando. A gente implorava por misericórdia e ele só lá olhando. <risos> embaixo comigo. Vamos tirar eles daqui. Depois vamos queimar essa porra desse lugar até não sobrar nada. Se não for ajudar, não fique no meu caminho. Eu não tinha visto nada Obrigado. parecido na vida. Eu sabia que a salvamos por algum motivo. Ei! Nos deu o que pensamos que nunca teríamos de novo. Esperança. Estamos com você. Porque der e Vier. Ei! Ótimo trabalho, recruta. Para mim, você é. quem está no comando agora. Se precisar de alguma coisa, é só avisar. Um selo foi aberto. Meu irmão John era amado por poucos. Temido por muitos Incompreendido por todos Menos eu John não nasceu um monstro Era só uma criança quando nossa família foi destruída Ele era afetuoso, gentil, cheio de alegria Era uma presa fácil. John não era perfeito. Às vezes não era nem bom. Mas era o meu irmão. E os responsáveis pela morte dele serão punidos. Eu prometo isso. 好 uh -huh. fugido Este mundo é fraco. Débil. Nós esquecemos o que significa ser forte. Nossos heróis eram deuses. E agora nossos heróis são wi. Deixamos os fracos ditarem aos fortes, então nos chocamos a nos vermos à deriva. Mas a história sabe o valor do sacrifício. Selecionar o rebanho para que permaneça forte. Repetidas vezes, a vida da maioria pesou mais do que a da minoria e assim sobrevivemos. E nós esquecemos. E agora é hora de pagar a conta agora o colapso é iminente e a vida da minoria pesa mais do que a da maioria e quando uma nação que não sabe o que é fome e desespero sucumbir à loucura estaremos prontos. nós selecionaremos o rebanho faremos o que deve ser feito. Sabia que demora 10 dias para uma civilização entrar em colapso? Pois é. Impeça um homem de saciar suas necessidades básicas e em apenas 10 dias seus instintos primordiais tomarão o controle. <risos> ah, é difícil de entender sem ter testemunhado. Eu servi no Iraque durante a Primeira Guerra do Golfo. 82 segunda Divisão Aérea, uh, uh, só americanos. Uma noite, teve uma emboscada. Eu e Tom Miller acabamos separados da unidade. Sem comida, sem rádio. Era 200 quilômetros até a base mais próxima, então começamos a andar. Bom, no terceiro dia eu entendi que nos perdemos. No sexto... Nossa água acabou. Sabe como é, né? Fica difícil de engolir. No sétimo dia, as pernas do Miller começaram a bombear. Sabia que nosso cérebro começa a comer nossos músculos para sobreviver. Por isso que viramos varetas. E no oitavo dia... Os lobos se aproximaram. E eu olhei para o Miller e estava para ver que não teríamos chance. E eu aceitei isso. E com essa aceitação... veio a lucidez. Veja bem, não era só o Miller que eu estava vendo. Era uma oportunidade. Não era algo que eu queria. Mas era algo que eu precisava fazer. Era... Era o meu teste. Entenda. O sacrifício do Milha não foi para que eu saísse daquele deserto. Foi para que eu chegasse aqui. Os fracos têm propósito. Em breve você entenderá. Vamos tirar você daqui, tá bom? Vamos se mandar daqui, tá bom? Só você. Só você. Ei! E quanto a mim? E quanto a mim? Você não é forte o bastante. Você tem que sair daqui antes que comece de novo. Me segue. Ele sabe que tá pronto pra fazer. Veja. Provações. Veja. Ele tem tudo planejado. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, Gente, um, pegou. Vira incentivo, Rotina. E ele entra na sua cabeça. E você nem percebe. Não consegue voltar nunca mais, tá entendendo? Não consegue voltar nunca mais! Vamos! O caminhão tem que estar por aqui, preciso subir nele. Tá quase na hora. Passei um tempão estudando a rota. É a única saída. Vai ficar bem, senhor. Não, ainda não! Ainda não! A ah, porra! Que merda! sou ele. Quando foi que pegaram ele? Por que estamos aqui? Estão mortos? Olhe para garantir. Porque eu sou sempre o cara dos corpos? Puta merda! Caralho! Uma viva! Walker, o caminhão! Sim, senhor. Ai, meu Deus. Me desculpe. Aqui, garoto. Ei, lá, essa é. Sim? Que porra a gente tá fazendo aqui? Jacob também gostou dela. Tudo bem, heroína. O aqui. Vamos levá-la pra Toca do Lobo? Lógico! A Tammy não vai gostar disso. Relaxa, a Tammy vai entender. Peraí, eu e o It concordamos? Concordaram? Eu, eu, eu fui, no máximo, um observador imparcial. Isso é estúpido e perigoso. Vocês sabem muito bem. O que eu poderia ter feito? Deixava morrer. Temer. Ela ficou lá sabe-se Deus quanto tempo. Já vi o que isso faz. Vocês não. Não dá pra confiar nela. Foi o que disseram sobre você, mas não dei ouvidos. Não vou discutir. Precisamos dela. Ponto final. Entendido? Você tinha razão, ela entendeu super bem. Sai! Mas eu nem fiz nada. Eu falei sério. Precisamos de você. Descanse um pouco. E aí? Vai sair logo daqui. Você achou mesmo que estava livre? Sabe... O seu amiguinho... Ele passou por muita coisa, por nada, mas sem problema. Agora ele entende melhor. Eu avisei, você não é uma heroína. Você é uma ferramenta. Você sabe o seu propósito. Sabia desde o início Only you can make this world seal right Only you can make the darkness bright Only you Ei, hey, só você poderia chegar tão perto. Só você... poderia conquistar sua confiança. Sempre foi só você. Bom trabalho. Conseguiu. Passou no seu teste. Fez o seu sacrifício. Mas agora... tá sozinha e fraca, e sabemos o que acontece com os fracos, eu seleciono, é o que eu faço, estarei lá fora à sua espera. Foi o Jacob. A gente já viu isso antes. Ronnie. Parker. Isso é o que ele faz. E demos espaço para ele. Ache. Aquele filho da puta. Ache o Jacob. E o Mate. ou quando eu te vi, que Deus te ajude. Eu mesma vou te matar. Preparação da nossa vida durante o colapso. O Pai do Senhor de Deus vai saudar a terra. Isso. Eu não sei se ele fala com Deus, isso não importa, ele estava certo, a humanidade está em crise, de novo, não importa o que construímos e alcançamos, sempre damos um jeito de destruir tudo Babilônia, Roma. Impérios ascendem. <risos> impérios sucumbem. Estados Unidos. Nós somos iguais. Nos achamos indestrutíveis. Segunda Guerra Mundial guerra ao terror. Nós sobrevivemos a isso, mas só acabamos, acabamos muito mais perto do abismo. E agora estamos aqui, bem na hora, só esperando alguém dar um empurrãozinho. E garota, você empurrou. Você, você fez tudo o que ele disse que faria. E você nem percebeu. Ah... Eu sei Porra nenhuma. Me desculpa. Recruta. Você é real? que bala fraco não me bota que eu merecia por isso favor, me desculpa talvez por seja por verdade eu não juro por talvez favor eu mereci isso talvez sim. talvez eu mereci talvez eu mereci This Cada um de nós encontrou os Tails de uma maneira. Mas o que nos traz aqui hoje... é a perda. Família. Amigos. O Eli nos devolveu uma parte disso. Nos mostrou que... nós só podemos confiar uns nos outros. Ele era meu amigo. E vou sentir sua falta. Não foi você, o Elai sabe disso. Que poderia continuar fazendo o que quisesse Sem consequências? Eu fui razoável, fui justa Mas você é tão egoísta Você forçou alguém Que não queria mesmo ir <risos> E só pra você ser o quê? Heroína? Você sabe o que significa ubres? Arrogância perante os deuses. Os gregos haviam como uma forma perigosa de orgulho que invocava a deusa Nemesis, que buscava a retaliação. Se eu vencer essa mão, você vai usar um botão. Tá fechado? violência é a única língua que você fala, então falarei a sua língua. E quando o sangue deles estiver na sua mão? Quando o sangue deles estiver em sua mão. Veremos quão heróica será. Veremos quão heróica se sentirá. O que está fazendo? Desculpa ter que fazer isso. Desculpa fazer isso. Queria que tivesse outro jeito. Queria que tivesse outro jeito. Mas você escolheu assim. Mas você escolheu. Quem abriu as portas? A porta do portão tá casa. Ah, merda. Eles entraram. Eu te falei. Que não queria sair. Ah, não. Não. Não. Não. Vai! Vai! Vamos! Pressiona aqui! Vamos, Virgil, vamos! Vamos! Deixe ela se salvar disso. Você viu o que podemos fazer. Venha até mim e mostrarei um mundo que você nunca sonhou que seria possível. Blind. But o xerife te impediu I de trilhar o caminho. Mas agora ele entende o propósito. Ele se juntará a nossa família no Éden. E se você tentar impedir. <risos> Joseph acha que é o nosso salvador. Mas é você quem decidirá o que acontece. Você foi o início e será o fim. Não tinha como ser diferente disso. Você caminhará. <risos> você resgatará o seu xerife. Você será... a heroína. E depois... você escolherá. E se você não escutar a ele... Estará certo. Você tá um bagaço. É, tô me sentindo mal também. Precisa de ajuda pra entrar? Não, não, eu consigo. Não achei que fosse conseguir. Você salvou muita gente hoje, recruta. Não se esqueça disso. Aí, me ajuda aqui. Melhor eu ir. Sabe, teve um momento, pouco antes de você chegar. Eu tinha perdido as esperanças. Não via saída. Mas você tomou a frente. E muitos morreram, mas todos aqui, todos nós, estamos vivos por sua causa. E Eu estou orgulhoso. Agora acho o maldito do Joseph Sid, entregue-o à justiça. Ou acabe com ele! <risos> É uma ordem, agente. Mais um selo foi aberto. Minha família, meus irmãos, minha irmã, todos foram tomados de mim por uma serpente no jardim. Uh, uh, achei que sabia do plano de Deus <risos> mas estava errado eu estava cego mas agora vejo Você tirou minha família de mim para eu tomar a sua. Nós os receberemos de braços abertos. Assim como receberemos você. Estaremos te esperando. Onde tudo começou. Quando o Cordeiro abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos mártires mortos pela palavra de Deus. Você transformou a minha família em mártires. Estou preparado para fazer o mesmo com a sua. <risos> Deus nos observa. Ele nos ajudará pelo que escolhemos neste momento. Eu falei que estamos vivendo em um mundo no seu limite, onde cada desprezo, cada injustiça, cada escolha revela os nossos pecados. E aonde esses pecados nos levarão? Aonde esses pecados te levaram? Os seus amigos foram pegos e torturados. E a culpa é sua. Inúmeras pessoas foram assassinadas e a culpa é sua. O mundo está em chamas e a culpa é sua. Isso valeu a pena? Valeu? Quando vai perceber que nem todos os problemas são resolvidos com uma bala? Quando você chegou aqui, eu dei a escolha de ir embora. Você escolheu ficar. Sob o rosto de Deus, te faço essa oferta. Uma última vez. Abaixe suas armas. E você leva os seus amigos. Vocês deixam o meu rebanho e a mim. E vão em paz. Vão em paz? Seu insano do caralho. É mesmo? Não deveríamos estar aqui para começo de conversa. Sabe o que fazer, recruta? Lembre-se... Deus está vendo... Cada desprezo... Cada injustiça... Cada escolha revela nosso pecado... John estava errado... Seu pecado não é a ira. Você preferiria ver o mundo sofrer e queimar do que engolir o seu orgulho. E o Cordeiro abriu o sexto selo e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro e a lua tornou-se como um pão. Perdoe-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio nos céus. Os sete anjos de Deus receberam sete trombetas. Houve vozes Trovões, relâmpagos e um terremoto. Joseph Sid, você está preso. E ouvi uma grande voz que dizia aos anjos, Ide derramar sobre a terra as sete taças da ira de Deus. Sabe o que isso significa? Que os políticos foram silenciados. Que as corporações foram apagadas. Que o mundo foi purificado pelo fogo sagrado de Deus. É o mais importante. Estava certo. O colapso chegou. E o mundo, como conhecemos, acabou. Esperei tanto tempo. Tanto tempo pela profecia que Deus sussurrou no meu ouvido se concretizar. Preparei minha família para esse momento. E você atirou de mim. Eu deveria te matar por isso. Mas só restou você. Você é a minha família. E quando o mundo renascer, nós vamos para a Luz. Eu sou o seu pai. E você é minha filha. E juntos marcharemos ao Portão do Éden.